Nossa língua, nós, nossa língua Boa noite. No Nossa Língua Portuguesa de hoje, você vai conhecer João Bandeira. Poeta, músico, compositor, que utiliza várias formas de expressão para fazer a sua arte. Você vai ver também ainda Lulu Santos. Com a gente também o cantor Paulo Ricardo. E Daqui a pouco a gente volta e eu espero você. Até já. língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa, língua nossa, nossa, nossa língua, língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa, nossa língua, nossa língua, nossa, nossa. língua, nossa, nossa. Língua, nossa, nossa. Nossa língua portuguesa. Portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nós. nossa língua. Bom, nós estamos de volta para conversar com o João Bandeira, poeta. Você gosta mais de, de ser o quê? Poeta, de ser radialista, né? Você trabalhou aqui na Rádio Cultura. Uhum. Qual é a sua. É, para não ficar uma coisa muito extensiva, porque eu tenho muitas atividades, eu costumo sintetizar em poeta e compositor. Poeta e compositor, compositor de música popular. Isso. Você faz tanto música quanto letra? Ou mais letra, mais música? Sim, tanto não. Tanto uma coisa quanto outra. Tá. É, você lançou em 97 um livro chamado Rente, não né? uhum. E eu tive pouco contato com o livro, mas o Ulisses Infante, professor Ulisses Infante, que trabalha também na produção do programa e assessor também nosso professor de português, me fez ótimas referências e eu pude aqui antes da gravação também eh, rapidamente ver alguma coisa aqui vi que você trabalha em várias frentes da manifestação várias frentes da manifestação linguística ou da manifestação de linguagem, não só linguística de todos os tipos de, de linguagem eu queria que você falasse um pouco disso que mostrasse eh, para o nosso telespectador um pouco do, do, do seu trabalho, um pouco do seu livro porque eh, eh, as pessoas pensam que a, a, qualquer eh, aliás, pelo contrário, as pessoas pensam que só por língua é possível manifestar está só por frase, por palavra, por, eh, por verbo, por substantivo. Elas esquecem que existem outras manifestações né, de linguagem. E você trabalha isso muito bem. Queria que você falasse uhum. um pouquinho disso. Queria até que eu mostrasse. Tá. Né? É, o livro é isso. É, é, é, tem uma espécie de, embora seja um livro, tem uma, eu podia dizer que tem uma vocação multimídia. Quer dizer, tem coisas que, que, que quase querem sair do papel. Quer dizer, onde eu exploro... É, a, a parte visual da palavra, o, a própria letra, estico a letra, o, o trabalho com o sentido do poema. Quer dizer, não é um enfeite. Quando eu trabalho graficamente, quando eu uso cor, quando eu modifico os tipos, o tipo da letra, sempre isso está em função do que da mensagem do, do, do poema, do que está sendo dito ali. Não é, bom, escrevo um poema, agora vamos fazer ele ficar bonitinho, então dá uma colorida, muda aqui, espicha ali. Né? É sempre em função, o que está sendo dito tem a ver com com a apresentação gráfica do que está sendo dito e em função disso o livro tem tem quer dizer é menos convencional do que do que se costuma esperar de um livro de poesia porque além de coisas em verso na forma mais tradicional tem também é, isso tudo que eu disse o uso de, de, de impressão em cores é, enfim espacialização vamos mostrar um pro, pro, pro... Uhum. enquanto você procura eu queria que você falasse um pouquinho do, do, do, da sua relação com o Arnaldo Antunes. Todo mundo conhece o Arnaldo Antunes dos Titãs. Uhum. E o Arnaldo Antunes, além de tudo, é um autor é, é, fantástico, né? Com textos impressionantemente fortes no que diz respeito a, ao poder de corte mesmo, né? Uhum. Corte, meu, eu acho o texto do, do Antunes, uma navalha maravilhosamente afiada. E que você relacionasse isso também com a influência dos dos concretistas, dos uhum. concretos. Então. É, a relação com o Arnaldo é uma relação geracional mesmo, quer dizer, eu sou mais ou menos da mesma idade que ele, fomos colegas na USP até um, um período, e, por, e, e temos, acredito, é, muitas ideias em comum, em termos estéticos, em termos do que fazer em poesia, e por conta disso ele apresenta até, ele faz apresentação do meu livro. Né? É, acho que ele é, o dessa do pessoal da minha geração, talvez uma das vozes mais importantes nessa vertente que vem da poesia concreta. Né? Que não é mais poesia concreta, aliás, porque isso acabou no, no começo dos anos 60. Os próprios participantes do movimento decretaram. O fim dele. O fim né? dele. Quer dizer, as pessoas que se referem a eles como concretistas hoje em dia estão até enganadas. né? Quer dizer, eles continuaram trabalhando, mas aquilo foi uma coisa. É, o que, aliás, é interessante, né? ter a capacidade de decretar o seu próprio fim é um negócio que me fascina muito. <risos> interessante e o Arnaldo, isso. eu acho que é o, do, uma das vozes da minha geração mais interessantes nessa vertente. Eu me considero, de alguma maneira, também devedor do, do trabalho dos concretos, do Augusto de Campos, do Auro de Campos e do Despinhatar. Hoje em dia, felizmente, a gente está com uma multiplicidade de, acho eu, de, de tendências e de, de possibilidades de linguagem, muitas delas abertas por eles mesmos, mas a gente se serve mais de muitas maneiras de trabalhar a poesia. E esse livro é bem amplo nesse nesse aspecto. Então a gente vai ficar devendo essa essa exibição para o próximo, próximo bloco, eu vou interromper agora, Rapidinho, eu preciso falar um pouco sobre, no próximo bloco, sobre vocabulário e depois eu volto a conversar com o João Bandeira. Você tem vocabulário pequeno, grande, quando eu falo vocabulário, não quero saber dicionário, não, não quero saber se você tem em casa um, um dicionário grande ou pequeno. O seu vocabulário, as palavras que você sabe... Como é que é isso aí? Esse vocabulário seu, o número de palavras que você conhece. Como é que é esse vocabulário? É grande ou é pequeno? Você sabe que ele precisa ser o maior possível. Existem palavras que não se usam frequentemente, que não se usam no dia a dia, no cotidiano, mas que precisam ser conhecidas. São aquelas palavras que fazem parte do chamado vocabulário passivo. Vocabulário que não é usado frequentemente, mas que precisa estar guardadinho, para que a qualquer momento né, entre em ação. Por exemplo, nessa canção que você vai ouvir aí, há uma palavrinha que não sei, não sei se você conhece. Vamos lá, ouça, descubra a palavra e depois a gente vai conversar. Acaba de chegar, tá com fome, a mulher tem que olhar pelo homem E é deitado em pé, mulher tem é que trabalhar E é deitada em pé, mulher tem é que trabalhar já começa a resingar O pobre acorda cedo Já começa a trabalhar Eu vou pedir pro meu babá lorixá Fazer uma oração pra Xangô Papo pra trabalhar Gente que nunca trabalhou Lá na Bahia de mucama confeitor Caetano Veloso cita isso maravilhosamente Numa canção chamada Triste Bahia Do disco Transa Um disco genial que o Caetano gravou na Inglaterra Em 72 A partir dessa canção Triste Bahia A partir de um poema do Gregório de Matos, e o Gregório de Matos, sim, o Boca do Inferno. E o Caetano foi introduzindo trechos de outras canções, como esta, por exemplo, Maria Moita, música de Carlos Lira, letra de Vinícius de Moraes, você ouviu aí o Carlos Lira, e a certa altura a letra diz Resingar. Resingar. O Aurélio diz que, o Aurélio, o dicionário Aurélio, diz que Resingar é provavelmente, provavelmente, uma palavra formada por onomatopeia, é? o que vem a ser onomatopeia, a tentativa de reprodução de um som, a partir, diz ele, da palavra rezar, e ele coloca tudo isso no provável, provavelmente. né? É, quando se reza, então fala-se baixo, quase entre os dentes, é? fala-se assim, mais ou menos, como quem está não é? assim, falando baixinho e tal, e resingar seria, então, resmungar, falar entre dentes, falar resmungando, reclamando de alguma coisa. Isso seria resingar, com Z de zebra, viu? Com Z de zebra. Agora, os tempos dão as palavras significados que mudam. Por exemplo, ficar. Se você pegar num dicionário de língua portuguesa, ficar, todo mundo sabe o que é. Agora, a garotada hoje deu a essa palavra um outro sentido. Veja aí o que acontece com essa palavra numa canção. Veja lá. Ricardo, né, cantou aí a canção A Cruz e a Espada, e a letra diz, a certa altura, encontrar alguém legal para ficar, né. O que seria alguém legal para ficar? A garotada hoje sabe muito melhor do que eu, essa palavra não é do meu tempo, né, essa palavra é da garotada de hoje. E quando alguém vai a uma festa e diz que ficou com alguém, né, Conheceu alguém ficou lá o tempo todo, às vezes até existe a troca de um beijinho, aquela coisa toda, ficar passou a significar isso, é muito engraçado, né? Será que essa palavra fica na língua ou essa gíria, isso não deixa de ser gíria, né? Ou essa gíria vai embora? Não sei, daqui a uns 10 anos, quem sabe, o Nossa Língua Portuguesa possa voltar a tratar da palavra ficar para ver como ela ficou na língua, se ela também ficou com esse sentido, ou se esse sentido não ficou, se esse sentido foi embora. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. A gente está de volta para continuar a conversa com João Bandeira. João, você ficou devendo para o público... Pois é, vou dar um exemplo de, uma da, de um dos trabalhos que tem um tratamento gráfico diferenciado, que é esse daqui. Não sei se dá para ver direito, mas é um texto escrito em grego e português, tá? Está escrito sobre um acetato em branco e preto. E tem esse fundo preto de um lado, branco do outro. você, quando encosta o acetato aqui, você neutraliza o texto que está em preto e lê só o que está em branco. E o inverso acontece quando você faz isso. Você neutraliza o texto em branco e passa a ler o texto em preto. Acontece que os textos aqui em questão são dois trechos da Odisseia de Homero, né? aquele Homero lá na Grécia, é, traduzidos para o português, por mim, com auxílio de alguns de alguns professores de grego, é, e são dois trechos que se referem exatamente à poesia, é, ou melhor, é que se referem aos males dos homens. Um, um, um deles, Zeus, o, o, o, o deus máximo deles, no Olimpo, está dizendo que os problemas dos homens, se, se acontecem, os homens culpam os deuses pelos seus problemas, mas, na verdade são eles mesmos pelos seus próprios atos errôneos que atraem os problemas para si. É, e por sua vez, mais à frente da mesma Odisseia, eu descobri que numa conversa do Odisseu, do Ulisses, com um, um, uma pessoa que o estava hospedando, é, essa pessoa disse para ele, que é o Alcino, olha, o que acontece de mal aos homens, na verdade, foram os deuses que fizeram, aliás, para que nunca faltasse assunto para poemas. Né? <risos> isso é genial. Então eu chamei isso de princípio da poesia, esse jogo de empurra entre deuses é. e homens, né? O problema Sim. é deles, o problema é nosso. Quero crer que é um, um dos princípios, um dos móveis para que haja matéria de canto, matéria de poesia, né? Você poderia ler para a gente, em português, obviamente, esse... Os trechos, claro. Esse trechinho, é. pelo menos. Zeus, na, na minha versão, diz o seguinte. Ó Numes, quanto os mortais a nós, deuses, culpam por males que eles dizem de nós vindos, mas seu orgulho, além da conta, as dores atrai. Né? Isso é a fala de Zeus. E por sua vez, Alcino, que é um mortal, responde com o seguinte texto. Os deuses tramaram todos esses desastres aos homens, de modo a sempre existir poemas. É. E aí, de qualquer maneira... É... Então, a ideia, só para ah. terminar, é que isso que está sendo dito aqui, está também sendo dito, por assim dizer, pela própria forma como está montado. Quer dizer, ah. o preto contra o branco, o texto de Zeus em branco, o texto humano em preto, como numa, numa folha comum... Né, como na escrita, no papel branco ou escrita preta, como é mais usual. Essa é a escrita dos homens. A escrita do Deus está com uma, uma letra branca sobre um fundo negro, que é muito mais, vamos dizer assim, é, é estranha, tem um estranhante, mais de talvez com uma, um aspecto mais pesado, mais profundo, tudo isso. Então, é o que eu estava dizendo antes, quer dizer, sempre que eu uso algum recurso gráfico é em função do próprio texto. Do né? sentido do texto. Do né? sentido do texto. Isso não, não, não... não não não evita que algumas vezes o texto seja simplesmente uma coisa assim, né? Um, uma coisa inverso da forma Letras mais nada. Letras em seguida. <risos> Letras já. formando palavras, o livro, enfim. É, é. o livro tem tanto uma coisa quanto outra, né? E o nome dele? Rente. É, esse Rente, não sei se dá para vocês verem aí em casa, mas é, é, é uma foto de uma pele muito ampliada, né? É. É, e tem até um relevo, quando você pega o livro na mão, a palavra Rente está com um relevo. Você sente isso no, no, nos dedos mesmo, é. Por que quis esse título? É. <risos> Penso que é porque eu queria uma... quero, acho que é uma linguagem mais desubjetivada, de um pouco mais próxima, rente às coisas. E às pessoas também, mas de uma forma mais pelo exterior, digamos assim, né? Mais à uhum. flor da pele? Mais à flor da pele, aliás, né? o Arnaldo na é. introdução usa essa expressão, uma linguagem à é. flor da pele das coisas, né? Tá. O Gaiarsa diz que o que falta para as pessoas é, é contato mesmo, né? Pele com pele mesmo, né? Acho que... É, pois é, como eu te falei no começo, esse negócio da, da, da, da, da, das palavras tentarem sair um pouco só da simbolização é. tradicional e ganharem vida e serem quase é, pegáveis, né? Tácteis, né? Tácteis, é. Tá bom, a gente vai interromper um pouquinho, a gente vai fazer um intervalo e daqui a pouco a gente volta para terminar a conversa com o João Bandeira. Nossa língua, nós, nossa língua. A gente está de volta para conversar, terminar a conversa com o João Bandeira. João, você é jovem, podemos assim dizer. No Brasil, infelizmente, quem passa dos 30 começa a deixar de ser jovem, mas é, numa, numa outra mentalidade, acho que você é bem, bem jovem. Jovem de idade, mesmo além de ser jovem na, na produção, no talento e tal. É, e trabalha com uma coisa que é de de ultra vanguarda, uma coisa que não é efetivamente comum ao que se faz normalmente em termos de, de arte e tal. Como é que fica para você, você fez letras na Universidade de São Paulo, como é que é para você a questão da norma culta na língua? Como é que você trabalha em relação a isso? Como é que você vê isso? Uhum. Olha, é, eu pessoalmente no livro é, trabalho quase sempre dentro do que se, da norma culta. A não ser que isso é, seja um recurso expressivo de que eu necessite, acho que é, é que é pertinente, né? Mas, mas trabalho porque é um tipo de poesia, é, uma poesia informada, como nós estamos conversando aqui antes um pouco, uma poesia para quem tem um pouco também de informação, já leu bastante algo de poesia, né? É, então, é para mim, tanto aqui, aliás, quanto quando escrevo outras coisas, eu tenho um programa de rádio também, que eu faço outros, radio, outros tipos né? de texto, exatamente, né? É. Quer é, Procure me manter dentro da norma culta sem com isso se signifique que seja um texto pomposo, pedante ou, ou incompreensível, ou algo desse tipo. Né? É, e acho que é, é importante que as pessoas tenham conheçam o que é a norma culta e o que não é, e o seu programa da, colabora com isso, né? é, porque linguagem, como vestimenta, como tal disso, é, é um índice de, de, de apresentação das pessoas, por, por um lado. Por outro, também uma forma de conhecimento do mundo. E o que a norma culta possibilita, acho eu, quer dizer, é, a, é a linguagem, o idioma na sua na sua máxima eficiência, eficácia de operação. Então, você conhecer a norma culta, para usá-la ou não, é você pensar melhor, por um lado. Ou pensar, pelo menos, dentro de uma grande tradição de pensamento. Não quer dizer que quem não usa a norma culta, quem não foi à escola, não pense. Não é isso. Mas muita gente já pensou e escreveu com esse dentro do que chamamos de norma culta, então você está se comunicando, abrindo eh, a sua mente para uma série de gente, de textos, de gente viva ou morta né, que está falando ou que já escreveu e que pensa por essa via, quer dizer essa eficácia, essa precisão das palavras, né? Agora né, é... posso fazer um comentário? Uhum. Você acabou de chamar para si bombas e mais bombas, né? Porque os, esses ditos uh, renovadores, esses ditos progressistas vão achar você o máximo do retrô, né, uhum. porque você acabou de falar uma coisa que para essa gente é retrô, mas eu tô do seu lado, eu acho que você não é retrô coisa nenhuma, muito pelo contrário. Esses falsos defensores dos fracos e dos oprimidos que dizem que toda a vertente linguística, não sei o que, não sei o que, a gente sabe muito bem disso, a gente nunca manifestou aqui na nossa língua portuguesa nenhum preconceito contra nenhuma variante linguística, mas a gente sempre disse que é preciso dominar o padrão culto porque, como você bem disse, é nesse padrão que se faz todo toda essa tradição cultural aí, do essa via escolhida, né, por, por essa cultura mais prestigiada, ou sei lá, mais... É, isso é irreversível, quer dizer, gostemos ou não, isso, essa, essa grande tradição que você está dizendo, é, é a que se impõe em maior número. Então, as pessoas que, que porventura, não têm ainda acesso à essa grande tradição, é bom que, que tenham, na medida do possível... Para que possam escolher se querem ou não operar nela, inclusive, se não, isso é lixo mesmo, essa tradição ocidental, eu quero. É... Mas tem que escolher, e não, conscientemente. Conscientemente, né? não ah. simplesmente não poder fazer, que é diferente, não poder. Uma coisa é você querer, não querer usar tal recurso. Ou você não usá porque você nem sabe que ele existe. E aí entra o papel é. da escola, eu acho. Escola formal, escola que deve cumprir esse papel efetivamente, ou não. Ou estou enganado em relação eu Acho a que isso. sim, claro. E acho que nós também, que, estudamos, que fizemos terceiro grau e tal, e que trabalhamos na NAMACU, também, por outro lado, temos que nos interessar pelas variantes linguísticas, tudo isso. Claro. É, até para, quer dizer, acho que é um... É uma coisa de ir e volta. Quer dizer, essas, as pessoas que, que, que trabalham fora da norma culta é bom que conhecessem né, para poder operar com ela ou não. E vice-versa. E vice-versa, porque também, é claro, quer dizer, voltando a afirmar, não quer dizer que não haja vida inteligente fora da norma claro. culta, absolutamente. É, é, né? absolutamente é. É, lógico. é lógico. Obrigado pelo, pelo seu depoimento, obrigado pela sua participação e sucesso para você. Obrigado, eu que eu agradeço. Nós vamos falar um pouquinho agora de comida. Não se assuste não, o programa é nossa língua portuguesa. Mas vamos falar do nome de alguns pratos, especificamente pratos da cozinha italiana, que nós brasileiros comemos com todo o gosto do mundo. Né? Todo mundo sabe que por aqui, além do tradicional arroz e feijão, nós brasileiros adoramos massa. não é massa. E por falar em massa, ou por falar em coisas que tem a ver com o preparo de massas, né? Como é que fica a grafia de certas palavras? Eu antes vou pedir ao povo que se manifeste que tente escrever determinadas palavrinhas e depois a gente vai conversar. Vamos lá. O assunto é comida, ou... aí uma verdadeira salada, cada um escreveu a seu jeito e surgiram coisas interessantíssimas. O problema é o seguinte, nós não temos um padrão, ou pelo menos não sabemos usar esse padrão se é que ele existe. O que fazer? A palavra vem de língua estrangeira. Vamos fazer o que? Vamos aportuguesá-la? Isso vale sempre? Não, não vale sempre. Há palavras que foram incluídas, foram incorporadas, mas não ganharam forma portuguesa. Por exemplo, óleo diesel. Olha, o óleo diesel continua se escrevendo com D de dado, I de Itália, E de Europa, S de sapato, diesel, não é? Continua se escrevendo assim, não houve a forma, o, a, o aportuguesamento da forma. Já no caso dessas massas todas, ou queijos e tal, os dicionários registram formas aportuguesadas. Então, lasanha, por exemplo, que em italiano se escreve com S e com GN, lasanha, é assim que se fala... Em italiano, o GN em italiano corresponde ao NH em português. Lasanha em italiano, lasanha em português com S, nada de Z, nada de Z, é com S e com NH. Atenção, restaurantes ou donos de restaurantes, por favor, lasanha se escreve com S de sapato e com NH. Depois, gnocchi em italiano, gnocchi com GN, G N O C C H I. Gnocchi em português. Nhoque, N-H e Q, que. que de querer, Nhoque. Depois, uma que deixa todo mundo descabelado, até os dicionaristas, eles não chegam a um acordo. O dicionário oficial, dicionário não, o vocabulário ortográfico oficial da academia registra mussarela, M-U, com C, com cedilha, mussarela. O Aurélio dá mozarela, com O e Z. De zebra, um Z só, um L só. Nada de dois Ls. Mozzarella, mussarela são as formas que aparecem por aí. Em italiano, mozzarella, com dois e's e com dois Ls. Em italiano, mozzarella. Em português, essa é a confusão. Não sei com qual grafia você vai ficar. O oficial da academia, MU... Se concedilha, a mussarela, acredite se quiser. E de, depois, por fim, a palavra espaguete, nós até já tratamos dela aqui uma vez na no nossa língua portuguesa. Em italiano, spaghetti, plural de spaghetto, diminutivo de spago. Spago em italiano quer dizer barbante, ao pé da letra espaguete quer dizer eh, barbantinhos porque o macarrão é fino como se fosse um barbante, barbantinhos em italiano, ao pé da letra, em português, a forma aportuguesada, espaguete, com E de Europa, no começo com G.U. No meio e com E de Europa, no final, um T só. Nada de dobrar consoante em português. Então é isso, a coisa é complicada. Determinadas palavras estrangeiras recebem forma portuguesa, outras não, fica uma confusão. Na dúvida, vá ao dicionário e veja o que aconteceu. Se já houve a forma portuguesa, se já houve o aportuguesamento da forma, prefira essa, use essa. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. Você sabe o que é uma frase volitiva? Volitiva, pois é. A Fuveste que diz ou que dizia antigamente no seu manual, que jurava que não ia pedir aos alunos o conhecimento de nomenclatura específica, um belo dia colocou isso na sua prova de português. Frase volitiva, negando o que diz o manual ou o que dizia o manual. frase volitiva é aquela que expressa vontade, desejo, não é? Desejo, vontade, frase volitiva, não é? A ideia de querer, de desejar. Essa ideia de querer, de desejar, às vezes vem, vem expressa de uma forma um tanto quanto sutil. Por exemplo, no futuro. Sim, verbo no futuro, tempo verbal, futuro. Preste atenção nessa canção, veja como foram empregados os futuros e daqui a pouco a gente troca duas palavrinhas a respeito. Veja lá. Resistirá. Lulu Santos, você percebeu aí, o Lulu usa um tempo que no dia a dia no Brasil não se usa, o futuro do presente, nós não usamos esse tempo no dia a dia, nós não falamos amanhã farei, nós falamos amanhã vou fazer, né? nós não falamos amanhã estarei, amanhã vou estar, é o que se fala no Brasil, na língua do dia a dia do Brasil, e esse futuro que portanto por não ser usado já se reveste de um caráter um pouco mais formal... Tem, no caso do texto do Lulu, um valor volitivo, sim, no fundo, no fundo, o que o Lulu está expressando aí é desejo, desejo de que tudo isso que o futuro expressa, efetivamente, venha a acontecer. Então, o futuro pode, além de todos os seus outros valores, o futuro pode, sim, expressar desejo, que foi o que aconteceu nessa bela letra do Lulu, do Lulu Santos, a cura, é isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa nos, Nossa, nossa, nossa, nos, nossa, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa Nossa língua, nossa, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa Nossa língua, nós, nossa língua